Oração do Espírito Santo Espírito Santo de Deus, venha a mim, inunda o meu coração e transborda-me com o teu rio vivo de amor. Rei dos Céus, Espírito Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte e a tudo envolvendo, tesouro de todo bem e de vida. Vem, habita em mim, purifica-me e salva-me. Tu que és bom, eu me entrego a ti. Entra mais profundamente em meu coração. Eu me abandono a ti, Espírito Santo de Deus. Aceito teus planos para a minha vida. Digo sim a cada um dos teus projetos. Toma posse de todos os meus sonhos, desejos e pedidos. Rio de água viva que és, preenche todo o meu ser. Tu és a cura de que mais necessito. És o remédio para a minha fraqueza. Entrego-te tudo. ...para que me cures como quiseres no tempo que te aprover, ...porque confio infinitamente mais em ti do que naquilo que acredito ser o melhor para mim. Espírito Santo, Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja o sinal do teu amor e bondade. Espírito Santo de Luz, concedei-me o dom da sabedoria. Que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz... Que Tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. Que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência. Que iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim, um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, Conselheiro Divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina meu entendimento para que eu busque em Deus as respostas. As respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz do mundo. Ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que meu fervor espiritual se renove sempre para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador, Consolador dos aflitos, Consolador dos que choram, concedei me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre em frente aos meus olhos a bondade divina. E que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Assim seja.